Interlagos é a última barreira do entretenimento na Fórmula 1 2022. Vamos falar disso agora. Bom dia, amigos do GRANDE PRÊMIO! Espero que todo, todo mundo muito bem para começar essa semana. Acabamos de passar por uma rodada dupla da Fórmula 1 com o México e Estados Unidos, e daqui duas semanas tem o GP de São Paulo, lá em Interlagos. Em São Paulo, o GRANDE PRÊMIO, você sabe, vai estar com uma equipe cheia. Mas eu, eu queria fazer um, uma, uma avaliação geral, uma pensata aqui, na verdade, porque o GP dos Estados Unidos, ah, teve gente que gostou, eu achei um tanto quanto parado, mesma coisa no Japão, que tinha tudo para ser uma corrida divertida, mas acabou sendo péssima. É uma sequência muito ruim de corridas, desde que a Fórmula 1 voltou das férias de verão. E a Corrida do México foi a pior delas, talvez. Foi muito ruim, nada aconteceu, 71 voltas de absolutamente nada. O Verstappen venceu, como todo mundo sabia que venceria desde a da primeira janela, de antes da primeira janela de pit stop garantiu a vitória, eu imaginei em algum momento que a Mercedes pudesse incomodar com o Hamilton, tá? Vou ser bem sincero. Mas logo que o Hamilton voltou dos boxes, ficou muito claro que não haveria briga, não haveria batalha e a Ferrari também não tinha força para desafiar a Mercedes. Então, nada aconteceu apesar dos esforços é, é, gloriosos, eu diria, de Daniel Ricardo, que tentou arrumar alguma coisa ali, fazendo uma barbeiragem daquelas e dando uma pancada no meio do Yuki Tsunoda, tirou o Tsunoda da corrida, ele, Ricardo foi punido, apesar de de não abandonar, enfim, o Alonso depois teve problema também, abandonou nada a ver com ele, ele não, não cometeu erro, mas uma corrida muito ruim, uma Fórmula 1 que não vem sendo é, uma temporada de grandes corridas, né? 2022 vem sendo uma temporada de corridas é, paradas corridas fracas, na verdade sobretudo na comparação com o ano passado e em 2020, apesar de não ter sido um campeonato com briga pelo título, foi um campeonato de corridas bastante legais ali é, lembro de várias, a Turquia, por exemplo, apesar do Hamilton ganhar é, e tudo mais, foi uma corrida extremamente divertida. Essa temporada não tem sido assim. E agora tem Interlagos, gente, agora tem Interlagos que sempre rende alguma coisa, Interlagos e suas bruxas, como disse... Sebastian Vettel, certa vez, há alguns anos, alguma coisa sempre acontece em Interlagos, sempre há um tempero, depois disso em Abu Dhabi a gente sabe que em Abu Dhabi provavelmente também nada de muito animador vai acontecer mas todos os olhos, todos os olhos se voltam para o GP de São Paulo a corrida da Fórmula 1 Brasil daqui duas semanas, acompanhe com o grande prêmio, porque coisas acontecem, as bruxas de Interlagos sempre participam do fim de semana, e elas vão participar de novo esse ano. É o que resta esperar de entretenimento dessa parada chatinha Fórmula 1 2022. Valeu, pessoal. Um grande beijo a todos e até a próxima.